Perguntam-nos, quantos litros de sumo temos para a festa? E depois são-nos dadas estas informações. E aquilo que sugiro que façam é parar o vídeo e pensar quais destas informações são realmente importantes para respondermos a esta pergunta. E depois tentem responder à pergunta, quantos litros de sumo temos para a festa? Então parem o vídeo e pensem nisso. Muito bem, então vamos ver. Na festa, vão estar 20 pessoas. Bem, isto não nos diz nada sobre a quantidade de litros de sumo que temos. Esta informação não nos é útil. Em seguida, dizem-nos, compramos 5 garrafas de sumo para a festa. Ok, esta informação já é útil. Temos, então, 5 garrafas de sumo. Vamos representá-las aqui. Já cá temos uma garrafa, vamos acrescentar outra e ficamos com duas. Vamos acrescentar mais uma e ficamos com 3 garrafas, outra garrafa e ficamos com 4 e uma última garrafa e cá temos 5 garrafas de sumo. Fizemos então uma representação desta informação que aqui temos. Foram compradas 5 garrafas de sumo para a festa. Agora, dava-nos jeito saber quantos litros leva cada garrafa. Agora, em seguida dizem-nos, a festa vai durar 3 horas. Bem, esta informação não nos diz nada sobre a quantidade de sumo. Também não nos interessa esta informação. Cada garrafa leva 2 litros de sumo. Ok, esta informação já tem relação com o que queremos saber. Cada garrafa leva 2 litros de sumo, o que significa que aqui temos 2 litros, aqui temos 2 litros, aqui temos mais 2 litros, aqui temos 2 litros, litros e aqui temos 2 litros. E agora, se quisermos determinar, se quisermos saber o número de litros de sumo que temos nestas garrafas, uma possibilidade será pensar que temos 5 garrafas temos 5 garrafas e cada uma delas tem 2 litros. Temos então 5 vezes 2 litros cada, 5 vezes 2. E isto é igual a quanto? 5 vezes 2. É o mesmo que termos 2 mais 2, mais 2 mais 2, mais 2. Uma adição com 5 parcelas, 5 parcelas todas elas iguais a 2. E se 5 vezes 2 é igual a 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, sabendo também que isto é igual a 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, é igual a... A 10, Ou seja, 5 vezes 2 é igual a 10. E assim concluímos que temos 10 litros de sumo para a festa. E conseguimos chegar a esta conclusão sem olhar sequer aqui para a última informação. Mas já agora o que é que ela nos dizia? Foram usadas 6 garrafas de sumo no piquenique da semana passada. Bem, fala de sumo, mas nem sequer fala desta festa. Fala de outra coisa que já aconteceu na semana passada e, portanto, também esta informação não tem relação, não tem utilidade para aquilo que queríamos saber. Aquilo que queríamos saber era quantos litros de sumo temos para a festa. E a resposta a essa pergunta é 10 litros.